Então você vai comer e fazer cara de gostoso? Não, cara de gostoso eu já faço sempre, né, porra? Ah, oh, meu Deus do céu. Eu sou... Ai, ai.